O apóstolo Valdemiro é um tipo de pastor que se deve pensar muito bem antes de arrumar confusão com ele. E o motivo? Segundo informações divulgadas na internet, Valdemiro amaldiçoa quem se levanta contra ele. E pasmem, a maldição acontece. Surpreenda-se com alguns fatos que vamos mostrar que já aconteceram. No ano de 2011, Valdomiro Santiago promoveu a campanha da Tua Linha Ungida. Você precisa de um milagre e não sabe onde encontrar, disse o Senhor. Se tu uma benção, venha nesta quarta-feira receber a toalha do se tu uma benção e todas as portas vão se abrir e os milagres vão acontecer. E não demorou muito e choveu de milagres que a suposta toalha operou nos fiéis. O milagre mais bizarro foi do fiel que passou a toalhinha na porta do banco e a dívida que ele tinha sumiu. Aí quando foi à noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Já era uma... Passou na fechadura? Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou... E mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana... Eu, eu fui lá no banco, né, e cheguei lá para consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. Certo. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Bem forte para Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. E um apresentador famoso, ao ver esse episódio, usou o seu programa para detonar o pastor da igreja. Eu peguei a minha aqui. Eu quero é. dar no passada é Grande do Vou pegar, lá passar no Bradesco Mas Vou lá passar no bradesco mas Que absurdo que faz vai pastores de igreja que Deus, que você vai passar uma passar no Rio Grande do Sul. Vai acreditar uma mentira, seu pastor? O senhor é mentiroso Porque com aquela é tudo combinado, pastor. Com o cara, tão combinado. Ou o senhor acha que eu, aqui todo mundo é tonto? Assim tem que pastor que é, não sei o nome dele também. Não só o nome da igreja dele também. Quero saber. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Se senhor me processar, eu vou aonde o senhor tiver para conversar de perto. Mas o que ele não imaginava é que esse suposto milagre havia acontecido em uma das igrejas do apóstolo Valdemiro. E as palavras do apresentador raivoso chegaram aos ouvidos do apóstolo, que usou o seu programa religioso para dar a sua resposta. O ratinho usando o programa dele, eu admiro ele, sempre foi assim, sempre orei por ele, para falar besteira do bispo, você não vai caçar o bispo, você vai caçar é minha, eu sou mais fácil de achar. Eu estou todo dia aqui ao vivo. É, vem me caçar. Vem me caçar. Tem café no bule, meu irmão. Aqui tem café no bule, aqui tem. Aqui tem café no bule, aqui é macho. Aqui tem café no bule. Você vai ver. Quer dizer, eu admiro tanto você, eu oro por você, pela sua família, e você vem fazer uma palhaçada dessa, rapaz. Falar mal da obra de Deus, humilhar a obra de Deus. Não adianta tá ser ruim comigo, não. Até meu auditório viu. O absurdo uma coisa dessa aí, enganar os menos avisados, coitadinhos. Agora, preste atenção ao que o homem de Deus Valdemiro disse ao apresentador. Eu admiro muito você, eu... que Deus tenha misericórdia de você. Eu... eu ia pedir a ira de Deus sobre a sua vida, mas não vou pedir não, vou pedir a bênção de Deus e o perdão dele para você, tanto que eu gosto de você eu peço a bênção de Deus sobre a vida dele e é. o perdão de Deus, sabe por quê? porque você sabe que cabe maldição nisso aí, a maldição sem causa não pega está lá em provérbio, mas com causa pega não se mete com obra de Deus não Ratinho, você vai acabar provocando a ira de Deus Deus te deu tudo que você tem né? pensa que você conseguiu isso aí porque você arrebenta porque você é o rei da cocada porque não, amanhã você contrai um câncer aí e começa a se afundar aí não tem quem socorra você com essas palavras, percebe-se que ele tem autoridade de pedir a Deus maldição ou bênção para as pessoas. Tá para nascer o homem para me caçar na face da terra? Tia? Eu tenho unção de Deus na minha vida, se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. é. E para a sorte do apresentador, Valdemiro define em pedir a Deus bênçãos. Eu fico triste com isso, porque eu gosto dele, eu gosto do Ratinho, eu abençoo você Ratinho, eu perdoo você, você não sabe o que está falando. Eu vou pedir o perdão dele para você e a bênção dele para sua vida e para sua família. Tanto que eu gosto de você. Eu te admiro. E para reparar o erro, o apresentador ligou para se desculpar com o apóstolo. O ratinho foi no seu programa e você falou, ô ratinho, e aquela briga com o pastor lá? Eu tava uh -huh. olha rapaz. Aí eu... uh -huh. o ratinho falou, não, eu já liguei para ele, tá tudo certo, lembra? Lembra, e ele ligou mesmo? Ou tava ligou, tudo ligou, demais? ligou. Tava, tava tudo certo. Ligou, brigou de novo no telefone. <risos> E em pouco tempo os dois fazem as pazes. O Valdemiro tá bravo com você! O que, é que você... O quê? O Valdemiro tá bravo com você! Ele é meu amigo, não vai ficar bravo não, tá tudo certo. Não é meu chegado. Ele te mandou a toalhinha! Cala a boca! O que supõe é que o apresentador, ao cometer esse erro contra o homem de Deus Valdemiro, Ficou com medo da maldição que este pede a Deus para acontecer na vida das pessoas. Quero pedir perdão ao ratinho aqui, porque um dia eu fiquei tão bravo com ele, mas foi uma coisa de irmão. Uma... Ame e perdoe, só isso. Mas graças a Deus ele escapou dessa. Desde o ano de 2013, um programa voltado ao humor e ao mesmo tempo baixaria, vem incomodando Valdemiro. programa que é um verdadeiro lixo nesse país, é um lixo o programa, fazendo chacota com a palavra de Deus, com o meu ministério, com a minha vida, com o meu nome. Eles trocaram Valdemiro, eh, né, para o Valdemir. O que fez Valdemiro detestar esse programa é um quadro em que um humorista se apresentava como ele. Ah, lá, de Pode ver quem vai começar agora a e que nem porca por agora. Pode ver. Isso é um encosto da feiura que tá se apoderando dele. Sai desse corpo! Sai! Sai! vem! E Valdemiro proferiu essas palavras contra esse programa. Vocês é do pânico que ficam fazendo chacota. Estão fazendo chacota de Deus. Deus vai pesar a mão na vida de vocês. Pode botar no pânico do demônio que o carrega. Onde que ele botar isso aí? É, porque é ele mesmo que estão falando besteira lá. Até aí vocês estão fazendo. O sujeito que está me imitando lá diz que é o pastor Valdemir, já ele dá um abraço nas pessoas, está corada, lá. Nas redes sociais, essas palavras do apóstolo ganhou repercussão e mais uma maldição do homem de Deus foi lançada. E agora só precisava acontecer. Quem quer me desafiar, fica à vontade. Quem quiser zombar também fica à vontade, só arca com as consequências depois. Porque Deus vai pesar a mão. E eu não estou brincando, não. Eu não tô brincando. E aconteceu. Não demorou muito e o programa Pânico saiu do ar. E foi mais uma maldição cumprida para a honra e glória de Deus. A maldição mais famosa aconteceu no ano de 2017 e foi contra o jornalista Marcelo Rezende. O que aconteceu é que Marcelo Rezende fez uma reportagem na emissora do maior inimigo do Valdemiro, denunciando-o por enriquecimento ilícito. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. Tem alguma coisa errada, alguém tem uma fazenda? Se eu quisesse comprar, com meus recursos, eu poderia. O seu nome já comprovou que eu tenho um recurso de sobra, se eu quiser. E o apóstolo, que não é de abaixar a cabeça para ninguém, se pronunciou bravo, se defendendo das acusações. Se eu tiver alguma fazenda, vá no cartório e fala, pode trazer que eu assino ao vivo. Qualquer fazenda que eu possa ter, eu ponho o seu nome. E o que você tiver, passa pro meu nome, combinado? E dizendo que Valdemiro tem isso, tem aquilo, queria boi, pega os meus boi pra você, pode ir no cartório fazer. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Estou cansado disso aí, cansado. Me deixa em paz. Me deixa em paz. E não demorou muito tempo, o jornalista Marcelo Rezende ficou doente. Tem gente que descobre Deus quando uma diversidade vem. Em um culto, o apóstolo aproveitou o momento da sua pregação, lembrando do jornalista que sempre citava ele nas reportagens, e prestamos atenção ao que ele disse. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto, que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia, ó, oh, ele tá falando mal de você. Eu botava lá e ele falando, ó, corta pra mim, o Valdemiro é papapai, e pé, pé, pé e pipipi. Pi, pi. Para o Valdemiro e para o Valdemiro. O Valdemiro perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que tá acontecendo com ele? E quando, como eles reproduziam tudo que eu falava aqui, eu falava, eles botavam lá, que eles gravavam botava botavam lá o que o Valdemiro falou. Aí ele fez assim, ó, ha, ha ha quando eu falei que a mão de Deus estava pensando na vida dele. Ele falou, o fazendeiro também tá me amaldiçoando. Tem que ter cuidado. Infelizmente, Marcelo Rezende morreu em setembro de 2017. Desde que eu sou criança, eu tenho uma absoluta confiança e conhecimento de Deus. Quem quiser me criticar, do outro lado, fica à vontade. Quem quiser zombar também fica à vontade, só arca com as consequências depois. Porque Deus vai pesar a mão. E eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. No ano de 2020, uma peste causa um impacto ruim à humanidade. Uma doença respiratória por nome coronga chinesa que ceifou milhares de vidas aqui também no Brasil. E diante dessa situação terrível que o Brasil enfrenta, o cantor sertanejo, o Eduardo Costa, fez um comentário na sua rede social, direcionando especificamente ao público evangélico, desafiando os pastores que fazem exorcismos e milagres extraordinários, o porquê eles não oram para acabar com essa grave doença respiratória. No vídeo, ele manda um recado aos pastores, e os primeiros a criticar também são é os crentes, né? De crente eu nunca vi um trem desse. o povo que critica, viu? Se acha melhor do que todo mundo, né? E gosta de exterminar demônio. Agora extermina aí, oh, oh, os pastores aí que ficam exterminando demônio. Extermina a. Dos, do, do, do, dos pastores que ficam aí em cima de púlpito de igreja, dando espetáculo e batendo papo com o demônio. Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Vocês não são bons? cambada de mentiroso. Ah, vai mentir para outro, senhor. E o apóstolo Valdemiro, ao ver esse questionamento feito pelo cantor, tratou logo de dar uma resposta. Aí vem o outro lá, desafiar. Ô, oh, pastor, expulso o coronavírus. Graças a Deus eu tenho expulsado mesmo. É só você ver os testemunhos aí. ó. Ora, você não tem fé. E o milagre, você não abraça leproso, não faz imposição de mão. Ora para acabar com a epidemia. Eu estou orando, estou orando para acabar na vida de quem crê, mas na sua não, na sua vai continuar. Porque o sujeito é um endemoniado, cachaceiro, endemoniado, mentiroso, cantor lá. Aí falar fala, pastor, acaba com isso aí, expulsa, eu vou expulsar da vida de quem é de Deus e vai para sua vida, seu infeliz, seu miserável. E com a autoridade de um homem de Deus, ele aproveita para jogar uma maldição ao cantor. O cantor lá, o perturbado lá, pensou porque ganhou dinheiro. Foi Deus que, que permitiu ele crescer. Só que ele perde tudo também. Vai perder tudo. Pois tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. É. Sua carreira acabou mesmo. Se Você acabou com sua carreira. Você desafiou a Deus, rapaz. Conforme ouvimos, a maldição é para que Eduardo Costa perca tudo o que tem. E a pergunta é: é certo isso? No altar da igreja, um pastor proferindo praga a um irmão seu. Você não viu falando? o pastor, não. os pastores são nós. Nós estamos expulsando, não da vida dele, expulsando da vida de quem crê. Agora você acha que eu vou orar para expulsar ele da sua vida você que está que tá perseguindo a gente? Vou nada. O sujeito está tá denegrindo a imagem da obra de Deus. Você acha que Deus vai curar ele? Vai nada. Essa é a palavra de um homem de Deus com certeza, o que desencadeou o desafio do cantor aos pastores é a forma destes tirar dinheiro dos fiéis como a venda da semente de feijão por mil reais, e ainda disse que curava o vírus do Brasil. Uma propaganda enganosa que com certeza o Eduardo também viu. Muitas coisas que eu falei na minha vida, coisas que eu falei, eu até me arrependo. Às vezes, em um momento aí de, de, eu, de euforia, você acaba se soltando e falando coisas que, que às vezes, não era necessário ter falado. Mas, falei e está falado, a gente tem que ser mais suficiente para falar e depois assumir a responsabilidade em cima da fala, né? Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga: Eu te perdoo em nome de Jesus. Quando alguém te ofender, você diga assim: Eu te abençoo e te perdoo em nome de Jesus. Sendo assim, vamos ouvir a opinião de uma pessoa de raciocínio inteligente. E essa pessoa é Elaine Gomes, uma cristã bastante centrada na verdade, que em suas palavras dá o seu depoimento. E eu achei uma falta de amor ao próximo que esses pastores estão fazendo. Amaldiçoando a vida do Eduardo Costa, um ser humano. O que o Eduardo Costa falou foi sobre os falsos pastores, que eu também concordo com ele. Muitos pastores pegando dinheiro do povo, falando que cura isso, cura aquilo. E o Eduardo Costa falou, já que eles curam, por que, que não vão curar então essas pessoas que estão tá morrendo de coronavírus? Eu não achei errado o que o Eduardo Costa falou, não. Muitos pastores estão aí que só ficam em cima do púlpito pedindo dinheiro e pregando prosperidade. Falsas. Se a carapuça serviu, paciência. Agora, quem são esses pastores? E mandando palavra de maldição para a vida do Eduardo Costa, só está provando que eles realmente são falsos profetas. Quem somos nós nessa terra para amaldiçoar alguém? Eu nunca vi um servo de Deus lançar palavra de maldição para outra pessoa. A palavra fala para amar o inimigo, para amar o amigo, a palavra fala para amar o próximo. É assustador ver que pessoas que se dizem homem de Deus, vêm amaldiçoando seus semelhantes, como esse Valdemiro, que é um bom exemplo dessa teologia da vingança. Depois de ouvirmos isso, temos que pensar duas vezes antes de dizer qualquer palavra contra o pastor Valdemiro. Vendo por essa forma, entendemos que o pastor, em nome de Deus, tem o poder de amaldiçoar as pessoas, se passando em estar no controle e estes que ditam as regras, decidem quem é e quem não é abençoado. Esse tipo de maldição, ou melhor, manipulação, é mais um sinal que esses líderes estão fazendo que não agrada a Deus. Ao contrário do que diz o pastor Valdomiro Santiago, o apóstolo Paulo ensina o perdão aos adversários, conforme escreveu, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Jesus também ensinou, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que os maltratam e vos perseguem. Perceba que o ensino de Jesus é bem diferente do ensino do pastor Valdemiro. E vendo por esse lado, percebemos que só sentem ameaçados os cristãos e pessoas desinformadas e distantes da Bíblia. Sendo assim, vamos ouvir a opinião de uma pessoa de raciocínio inteligente. E essa pessoa é o Mário Persona. Um cristão bastante centrado na verdade, que mostra que só sente ameaçado por pastores quem quer. Em suas palavras, Mário Persona dá o seu depoimento. É triste nós vermos quantos têm sido vítimas desses lobos vestidos de cordeiro. É comum você encontrar homens corruptos vociferando suas ameaças aos berros contra aqueles que os desafiam. Obviamente, os seus seguidores mais tímidos e menos conhecedores da palavra de Deus acabam dando o pescoço à coleira. Portanto, não caia nessa conversa de não toqueis os meus ungidos como ameaça contra os que criticam os líderes corruptos, porque a advertência é justamente dirigida aos líderes corruptos, que querem extrair o máximo do povo de Deus, como fazia faraó. Não é de admirar que isso aconteça hoje na cristandade, não por pessoas declaradamente inimigas, como era o faraó, mas por aqueles que se dizem pastores do povo.